Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Bonney. Vamos conversar hoje sobre prevenção de riscos climáticos e meteorológicos. Um pouquinho aí de meteorologia aplicada em travessias, trilhas, hiking, né? no nosso montanhismo. Esse vídeo eu... me pediram para fazer, principalmente os amigos que não conseguiram ir lá na na adventure Sport desse ano 2018 semana passada e, e eu não conseguiu assistir ou é, chegaram tarde né assistiram outras palestras aliás tinha muita palestra interessante fiquei lá três dias assistindo o máximo que eu pude muito bom essa feira parabéns aos organizadores, principalmente ao Grupo Paulista de Montanhismo GPM, que é o clube que sou que, que faço parte, e que organizou lá um dia inteiro de palestras com, com pessoas fantásticas, com assuntos muito legais, úteis, desse universo do montanhismo, caverna, trilhas, travessias, escalada, fantástico. Bom, então vamos entrar no assunto para iniciar um pouco sobre riscos climáticos e meteorológicos a gente precisa para começar a avaliar o que, que isso significa para criar uma linha de raciocínio para poder avaliar a gente precisa entender primeiro é, que dentro do universo outdoor quando a gente fala em risco qual é o universo desses riscos okay? O universo outdoor ele basicamente é composto por dois grupos de riscos. Os objetivos, os riscos visíveis e os subjetivos, riscos invisíveis. No lado dos riscos objetivos estão os riscos ambientais. Então nós temos riscos relacionados à geomorfologia, né? Uh, ou seja, tudo aquilo que, que faz parte do, do relevo da geografia da superfície terrestre. Rios, cachoeiras, encostas, morros, montanhas. Né? Uh, nós temos os riscos bióticos, tudo que envolve fauna e flora. Né? Espinhos, animais venenosos, animais peçonhentos, plantas venenosas. Né, toxicologia relacionado a, a alimentação então, e nós temos os riscos é, da área climática é, considerado risco climático e meteorológico okay? são todos riscos como eu falei objetivos que você consegue facilmente determinar através da observação através do do conhecimento através de um, de um de um simples mapeamento reconhecimento do local você já identifica um pouquinho de estudo sobre a geografia sobre a fauna a flora da região sobre o relevo da região você já começa a identificar quais são esses riscos e da parte de riscos humanos, que, é, é, que a gente chama de riscos invisíveis, né, subjetivos, e que é um pouquinho mais complicado, demanda um pouco de você é, é, conhecer mais o, o ser humano, identificar a, as, os fatores que possam indicar determinados riscos, mas tem suas caixinhas limitadas. Né, você pode ter riscos humanos dentro da área operacional, dentro da área emocional, dentro da área psicológica, co cognitiva e fisiológica, ok? Então, e mais nós vamos se atentar aqui só a parte é, de riscos climáticos e meteorológicos. A parte, esse assunto ele é bem interessante é, dá pra gente conversar aí umas quatro horas só sobre é, a avaliação e controle de riscos no montanhismo, fatores de risco, controle, plano de ação, é, é um assunto bem interessante e, e é um, uma matéria quase que obrigatória, principalmente quando o praticante de montanhismo já começa a partir para as atividades que envolvem mais riscos, né? quando ele sai da zona de conforto, com apoio, né, a zona de conforto de grupos, de amigos, de clubes, né, e começa a partir mais para o ambiente exploratório, onde o, a curva da aventura começa a crescer, a curva da imprevisibilidade inicial começa a crescer. Vamos lá. Entendeu esse contexto? Riscos objetivos, subjetivos, físicos e humanos. Riscos ambientais e humanos. Bom, atentando a parte é, é, de riscos climáticos e meteorológicos, independente de ser risco climático e meteorológico, quando a gente fala de risco, a primeira coisa que, que, que a gente tem que fazer é, é entender na avaliação e controle de risco, é entender da onde vem o risco, como ele se forma, qual é a mecânica desse risco, Quais são os processos que envolvidos na oferta desse risco? Quais são os, Qual é a física envolvida nesse risco? Ou seja, como que que esse risco funciona? Então, é, é, embora a gente fale a ah, riscos climáticos e meteorológicos, não é só chuva, né? E se eu preciso e, e conforme eu vai identificando esses riscos eu posso é, é, no território olhando quais são os riscos envolvidos da minha atividade, eu vou encontrar só dentro da área meteorológica climática vários riscos existentes, potenciais ou não, importantes ou não. Aí é uma questão de avaliação individual de cada risco. Aí você tem que levar, colocar na conta muitos outros fatores, né? Que eu já vou falar sobre esses fatores um pouco mais para frente. Mas o importante é que, uma vez que eu separei qual a origem desses riscos, eu preciso quantificar, eu preciso tabular um pouco desse universo e tirar desse universo o que, que se aplica naquele meu contexto. Ok? Isso varia de lugar para lugar, de, de, de, de pessoa, de destino para destino, de época por época e assim vai. É um exercício constante a questão de avaliação de riscos. Bom. Quando eu penso em riscos climáticos, meteorológicos, eu posso imaginar implicações que mudanças bruscas de temperatura do tempo podem ocasionar no meu, no meu deslocamento, na minha trilha, na minha travessia, no meu planejamento. A mesma coisa vem da VAIS, tormentas, chuva, tempestade, como que funciona, quais são os riscos dentro do, do da sensação térmica da sensação do índice de calor que posso impactar no meu, meu deslocamento na minha trilha né é, questões envolvidas com alagamento avalanche deslizamento transbordamento de rios pertermia hipotermia insolação desidratação isso já é um campo aonde o, o fator clima clima climático é, é de tempo, o meteorológico tem influência direta na, na questão de saúde do aventureiro né? onde ele vai estar o que, que, que vai acontecer com ele como que uh, o, o, quantos, o quanto é importante e quanto impacta esses riscos que envolvem hipotermia, hipertermia, insolação a desidratação na atividade que ele está desenvolvendo lembrando que esse grupo de todos os riscos de natureza Climática, meteorológica, é um dos riscos que mais impactam na atividade do, dos nossos montanhistas aqui, dos nossos esportistas, das pessoas que fazem atividade outdoor. Okay? Questão da neve, da chuva, da neve acumulada, das ondas, neblina, umidade, tempestade, raios. Quantos dias curtos ou longos pode impactar? É um risco? Pode ser um risco, sim. Em questão da radiação, temperaturas extremas, etc. Então, aqui nós já separamos, só na parte climática, dentro do nosso contexto, uma série de fatores de riscos de natureza de origem meteorológico-climática que podem ou não impactar na nossa atividade. Okay? E aí, quando eu separei esse material, eu vou para um outro estágio eu vou começar a avaliar item por item desse material dessas origens desses fatores de risco e aí eu entro nos mecanismos de controle uma vez que eu fiz a identificação no slide anterior aonde esse campo aqui é, eu consegui lá identificar os riscos eu vou pegar risco a risco né? lembrando que é essencial que eu conheça novamente eu vou repetir que eu conheça os mecanismos de ação desses riscos a física envolvida o que faz esses riscos serem importantes ou não serem severos ou não como que eles aparecem como que eles desaparecem né? porque é, é importante é, é, os riscos climáticos eles não... não Embora a gente saiba quais são, nós precisamos saber como identificá-los é, espacialmente. Eu digo espacialmente, né? É ao nosso redor, no campo e no espaço, ok? Então isso é uma premissa. É, é, eu sempre falo: é, para derrotar o inimigo, para se proteger contra o inimigo, para isolar o inimigo, neutralizar o inimigo, você tem que conhecer o seu inimigo como que ele nasce, vive e morre a partir daí você começa dessas informações que você tira da, dos processos envolvidos, da física envolvida né, você começa a ter uma análise mais precisa então a primeira coisa que eu preciso saber é o quanto ele é real o quanto ele é algo que eu apenas imagino quanto ele é real, quanto ele é percebido né? Existem riscos que eu posso caracterizar como uh, muito severos, mas ele pode Eu posso classificar ele como muito severo baseado na minha impressão que eu tenho desse risco né? Como alguém que tem medo de voar Que acha que se voar vai cair o avião né? Mas isso é, e que para ele isso é um risco enorme de voar pelo medo que ele tem de, de, de cair com a aeronave, da aeronave cair com ele. Né? Mas aí você entra num campo de tentar, a, a, com fatores objetivos e práticos, tentar é, raciocinar nesse sentido. Se o risco é real, se ele realmente existe de forma objetiva ou se é algo que eu imagino que seja. Então, primeiro passo depois da identificação de risco é tentar aproximar a análise da oferta daquele risco mais possível do plano real, ok? E aí dentro desse contexto, embora eu tenha um, um, um determinado risco a uh, qualquer, eu também preciso quantificar qual que é a probabilidade daquele risco acontecer. Esse acontecer, quais são as consequências? Lembrando, aqui eu já começo a entrar no campo, saindo um pouco já uh, por conta da análise do risco, avaliando probabilidade e consequência, eu já começo, sem saber, a pensar num, num plano de contingência não é então se eu penso aqui olha eu tenho o risco de é, ir em determinado local e por conta da altitude é, é, é, eu estou esperando lá uma temperatura de 10 graus mas eu vou subir 1500 metros calculando aí que a cada 100 metros de altura a temperatura cai aí 0,67 graus na média, eu vou ter mais ou menos aí uma diferença de quase 10 graus de temperatura entre o cume onde eu, que é o meu objetivo, e a base que eu estou iniciando. Né? Se a, a previsão da base, lembrando aí que não existe a previsão é, climática para as nossas montanhas, não tem previsão pronta para isso você tem é, modelos matemáticos aproximados que levam em conta alguns fatores, algumas variáveis que consigam é, chegar no resultado muito próximo. Mas os nossos modelos climáticos de previsões meteorológicas, eles são baseados nas cidades, e mesmo assim dentro de um perímetro específico dessas cidades. Né? E em cima de uma climatologia geral, de uma ideia, uma previsão geral de superfície. Na maioria das vezes, as variáveis de microclima não estão computados na fórmula. Então é para, por causa disso que ah, não dá para você simplesmente olhar uma previsão de tempo qualquer, em qualquer lugar e se basear nela para você fazer sua atividade outdoor. Um, um parênteses aqui, todo Aventureiro, montanhista, escalador, velejador, ou seja, qualquer atividade que você saia do, da zona de conforto, do, do ambiente urbano para poder praticar e principalmente sozinho, a gente tem que entrar em várias, áreas, uh, em, em várias áreas de interesse e ser amador em tudo. né? Cozinheiro amador, escalador, rádio amador, socorrista amador. E aí inclui a meteorologia. A gente tem que ser meteorologistas amadores para poder fazer a nossa própria previsão, a nossa própria avaliação climatológica, digamos assim, para incluir no, no, no nosso plano. Tudo que acontece no céu impacta diretamente na execução do nosso plano de aventura. Né? Em, qualquer, é, em qualquer esfera de em qualquer ponto de vista que você olhe você não sai de casa pensando ah, eu vou seguir esse plano e se você não, não olhar os fatores climáticos envolvidos você, você tem uma chance de se dar mal e isso é, é, e essa precaução digamos assim isso acontece em qualquer atividade profissional que seja executada no ambiente externo né? é, Bom, vamos lá. Voltando aqui na análise de risco. A partir do momento que eu estava falando lá da, da temperatura subindo o pico, que eu constatei que, embora a previsão do tempo aqui embaixo é de 10 graus, lá em cima vai chegar a zero, e eu for avaliar a probabilidade disso, a probabilidade vai ser 3, 0 a 3, né? pequena, média ou alta, vai ser alta, que vai chegar a zero. Se não chegar a zero, vai chegar a 2 ou menos 2, mas vai ficar ali por ali. E qual é a consequência disso? A consequência é o meu corpo esfriar, eu passar frio, não é essa a consequência? Então, para mim, não sofrer essa consequência, já que eu não tenho como intervir na probabilidade, eu posso intervir na consequência. Como eu não quero ter como consequência o risco de hipotermia, eu vou levar um saco de dormir, mais ou menos para aquela faixa de temperatura, vou levar roupa suficiente mais ou menos para aquela faixa de temperatura. Então eu já comecei a fazer o meu plano de, de, de contingência em relação a isso. Opa! Eu não vou só de bermuda e camiseta, né? Porque está 40 graus diretamente aqui na, na, na, na superfície durante o dia, mas e depois que o sol se pôr? Não é? Aí eu penso também num outro fator climático. É, ok, mas e, e a previsão de ventos? Aí eu vou ter que fazer uma aquela outra continha. Se dentro daquela naquela região a previsão de ventos se forem é, 40 km por hora, na média, ó, é, 30 km por hora, isso tem um impacto na minha sensação térmica. Então, não vai ser mais 0 graus lá em cima, vai ser 0 graus mais sensação térmica de 40 por hora de média. Né? Aí, eu vou olhar lá na minha calculadora de sensação térmica, na minha tabelinha, e de repente, eu não lembro agora, mas vamos supor que 0 mais 40 km por hora de vento chega aí uma sensação térmica de menos 5, menos 7. Opa, já comecei a pensar na qual probabilidade. É uma boa probabilidade que isso aconteça. Talvez não seja 3, pode ser uma probabilidade média. Mas mesmo que seja uma probabilidade baixa, é um risco. E não me custa nada me precaver contra esse risco, tratar a consequência, não é verdade? Então eu vou lá e penso, em vez de levar um saco para 5 vou levar um saco menos 10 em vez de levar uma roupa que me me deu conforto a uma temperatura de 5 2 3 eu vou levar uma roupa alguma coisa a mais que caso eu faça um pouco mais frio eu consiga me equilibrar termicamente vou levar uma sopinha na é verdade então assim vai então nós estamos no campo da análise quando a gente começa a falar de identificação parte da análise separa o que é real e percebido, começa a avaliar a probabilidade, a consequência daquele risco, automaticamente meu instinto, minha linha de raciocínio já me remete a plano de contingência. Olha que legal quando a gente começa, tem essa postura de avaliação e análise de risco, né seja em qualquer ambiente. Aliás, que é para isso que serve. Senão, senão não, não teria sentido você fazer análise de risco se não fosse para fazer... Uh, seus planos de, de, de ação e controle que é justamente o plano de contingência agora vamos lá para o plano de ação dentro do universo aí do na queda de temperatura eu tenho condições de eliminar o risco de queda de temperatura não eu tenho como reduzir a probabilidade nós estávamos falando nessa linha de raciocínio que é o plano de ação hum, não eu tenho como reduzir a consequência sim eu tenho como reduzir a consequência do risco de hipotermia eu não tenho como falar para são pedro são pedro faz sol aí 24 horas porque eu não quero passar frio certo tem como isolar o frio para fora da montanha não, não tem né então no meu plano de ação que mais se adequa aqui com a minha realidade seria um plano para reduzir a consequência e como que eu vou fazer essa redução de consequência. Eu tenho cinco é, universos, digamos assim, dentro do plano de controle, dentro do controle do risco, que eu posso é, cinco caixinhas de ferramentas que eu posso tirar uma ou mais ferramentas para para que eu que eu trabalhe a redução de consequência desse risco. A resposta, a minha ferramenta pode estar dentro da caixinha de equipamento. Ah, eu posso ter alguma coisa dentro da caixinha de equipamento que me ofereça possibilidade de redução da consequência do meu risco de hipotermia? Nessa hipótese, nessa situação hipotética, tem saco de dormir, não é? Um aquecedor químico, um chá, uma barraca mais isolada, em vez de fazer bivac, fica na barraca. Não é verdade? Dentro da área de treinamento, eu tenho alguma coisa que eu possa tirar dessa caixinha da área de treinamento que eu possa utilizar para reduzir a consequência do risco? Pode. Né? De repente você tem aí é, é, no seu você fez treinamentos de bivac e aí você aprendeu a aumentar a resistência do corpo. Em relação a frio. Você não tem nada disso. E aí o que você vai fazer? O seu treinamento para manter o corpo aquecido. Para lutar contra o risco de hipotermia. Você teve treinamento de primeiro socorro, você teve treinamento de bivac, você teve treinamento de resistência ao frio, você teve treinamento de procurar aquecimento com meios de fortuna, como a gente costuma dizer. Né? junta com mais duas pessoas, calor corporal, fogueira, e assim vai. Dentro da caixinha de procedimento, ou da comunicação, da manutenção, a mesma linha de raciocínio. A sua resposta para reduzir a consequência, ela pode estar em uma, em uma ou mais é, caixinhas, digamos assim, de ferramentas para você utilizar nos no seu plano de controle dentro da sua ação de controle de risco. Ficou claro aqui? Então, não, não importa quais, seja, qual, quais sejam os riscos. Então, você tem aquela sequência lógica. Conhecer o mecanismo de ação do risco. Como que ele nasce, vive e morre. Como que ele surge, como que ele desaparece. Da de onde ele vem, o que ele come, aonde vive. Não é? É isso. E aí partir para a identificação. Quem é ele? O que ele faz? Novamente, o que ele vive? De onde ele vive? O que ele come? Né? Ser íntimo do risco. Seja qual ele for. Ser perito naquele risco é, é uma saída. E aí partir para a análise. E você partir, então, para ação. E partir o mecanismo de controle daquele risco. É possível que em algum momento, dentro do campo de ação, você não consiga eliminar, reduzir a consequência, a probabilidade, você tem que transferir o risco. Como é que você transfere o risco nesse caso aqui, né? Vai pra praia. Que que eu vou passar frio na montanha? Em vez de ir no inverno, em vez de ir em julho, vai em janeiro, fevereiro, dezembro não é? E essa é, uma, é a lógica que você aplica em, em qualquer situação é isso que significa transferir o risco vamos lá beleza eu estou falando aqui do, do, do ambiente do montanhismo do trekking, do hiking do hiking e uh, eu estou focando aqui no, no que dentro do da categoria de riscos climáticos e meteorológico qual é a, o risco meteorológico que mais nos atinge que mais impact, impacto tem na nossa atividade que é a chuva okay? em outras atividades pode ser outra coisa né para quem veleja o maior problema meteorológico pode ser as ondas pode ser um furacão para quem voa para glider para pente base jump uh, salta de, de, de, de paraquedas de repente é o vento para quem mergulha eu não sei porque eu nunca mergulhei mas deve ter algum fator algum fator climático, de risco climático, que mais impacta a atividade de mergulho. Não é? Então, para cada atividade, ela tem o seu maior fator climático de impacto. No nosso caso, é a chuva. E é que eu preciso saber a primeira coisa, como ela é a maior vilã do nosso dia a dia, do nosso planejamento, da nossa aventura. Para que eu não seja surpreendido, e isso faz parte daquele que a gente conversou um pouco atrás, todo fator de risco você tem que tratar como um ser distinto, aonde você tem que procurar saber como que ele nasce, como que ele vive, como que ele morre, do que, que ele se alimenta, né? tudo que estiver envolvido no processo físico, no processo uh, no, uh, daquele risco, da existência daquele risco. E ao é mesmo, mesmo raciocínio se aplica à chuva então a gente precisa uh, começa a entender que a chuva não é alguma coisa genérica ela, ela vem de algum lugar, ela surge de alguma forma ela se dispersa de alguma forma e ela uh, oferece riscos dif diferentes de acordo com o tempo da sua existência de acordo com a sua forma, de acordo com a sua origem de acordo com uh, com o seu tipo de chuva. Então nós temos basicamente três tipos de chuvas. Chuvas convectivas, que é, estão relacionadas às nuvens cúmulo-límbolos, que é a nossa principal inimiga. Né? A, a nuvem causadora de raios, tormentas, furacões, tufões. Né? É cúmulo Tempestades elétricas, ventos fortes, é como o Nimbus. então faz parte do processo saber quando que ela surge, quais são os mecanismos físicos que permitem que ela apareça, cresça, tome força, precipite, etc. De onde ela vem, como que eu reconheço quando ela aparece, qual é a, a, a, o seu estado evolutivo, em cada estado, estágio evolutivo Quais são os riscos que ela oferece e as aparências que ela tem? Bom, isso é um ponto. Mesma coisa, a chuva frontal. Como que ela surge? De onde ela vem? Que risco que ela me impacta? É algo que eu tenho que me aprofundar. E a chuva orográfica? Como que ela se forma? Como que ela se visualiza? Com o que, que eu tenho que tomar cuidado? Como que eu identifico? Como que eu reconheço? Como que eu reconheço cada uma dessas visualmente? como que eu reconheço na imagem de satélite, como que eu antecipo o aparecimento dela, com, somando com outros fatores. Por exemplo, com a temperatura, com a pressão do ar, com a força e a direção do vento, com a umidade relativa. Todos esses fatores se conversam entre si. E são fatores que você usa, principalmente de forma conjunta, para poder mapear o que está acontecendo na atmosfera. ok? Então, princípios da chuva é um fator importantíssimo para a gente na nossa atividade. E para facilitar o entendimento dos princípios da chuva, a gente precisa aprender a ler o céu. Aprender um pouco sobre leituras de nuvens. O que, que cada... Nuvem é, representa de riscos. O que, que uma nuvem pode se associar, como que uma nuvem se associa com outra? Quais são as que, que me oferecem riscos a curto prazo, médio prazo e longo prazo? Como que eu reconheço isso visualmente? E aí novamente, qual é o estágio evolutivo de cada uma delas? Até que ela... Até um estágio que ela. Quando que ela me oferece e quando que ela deixa de oferecer risco. Né? Então, isso é um fator importante. Só para adiantar o trabalho de vocês de pesquisa, a curto prazo, a nossa preocupação é só com dois tipos de, de, de formação de nuvens: né? a família Cúmulos, desde Cúmulos Humildes humides, que é a primeira cúmulus lá embaixo, na esquerda, até a última cúmulos, que é a cúmulos vergo, cúmulo nimbus, né? passando pela cúmulos congestos, passando pela cúmulos medíocres. Né? Então, toda a família cúmulos, porque ela nasce de manhã e morre à tarde, e ao longo de, do, da sua, do seu processo evolutivo ela vai apresentando formatos diferentes e oferecendo riscos diferentes, ok? E a Nimbus extratos, da onde ela vem, como que ela surge, como que ela aparece. É preocupante, não é preocupante? E aí um pouco mais para cima, no, nas nuvens altas, o que, que significa as, as nuvens de, de classificação cirros, por exemplo, em previsões a, a longo prazo, médio prazo? Etc., então, assim de imediato, a nossa preocupação são com as nuvens baixas, essa é a dica. E aí, vocês estudem ah, um pouco aí sobre leitura e interpretação de nuvens, principalmente com foco nas nuvens baixas. As nuvens médias e altas, elas só são preocupações, só são fatores é, indicativos de mudanças atmosféricas ou de sistemas atmosféricos na redondeza que podem chegar até você ou não, no prazo de um, dois, de dois, três dias. Okay? Outro fator que o nosso aventureiro aqui, de trilhas e travessias, precisa se familiarizar, se habituar, saber interpretar, entender uh, os, os mecanismos de interpretação, são os meteogramas, que são oferecidos por... Institutos meteorológicos de qualquer país do mundo, e aqui no Brasil a gente tem pelo menos o Instituto Meteorológico do, do uh, uh, o INPE, né? Instituto de Pesquisas Espaciais do Centro de Controle Meteorológico, o INPE CPTEC, a gente tem uh, o Instituto SOMAR, que é privado, uh, o Climatempo, que é privado. Uh, nós temos alguns institutos externos, que fornecem alguns dados sobre o nosso território, no caso da, da, da NOA, né, por exemplo. É, e aí existem outros institutos que é, não são institutos, são agências de notícias meteorológicas, mas que pegam a, a produção desses institutos e transformam em, em, em, em produtos jornalísticos, né, produtos de notícias. Okay? E aí, é preciso saber interpretar pluviometria, velocidade do vento, direção, umidade do ar, pressão do ar, a cobertura de nuvens, a cobertura de nuvens altas, médias e baixas, é, identificar janelas do tempo, identificar condições favoráveis a tempestades. Né? A questão da tempestade ela varia na montanha e na, no, e na planície, tem, um, tem horários diferentes que, que ela se manifesta. Né? Por conta de, de quanto mais ser mais alto, mais radiação recebe, menos partícula na atmosfera você tem separando ah, você e o Sol. Então quanto menos partícula, menos camada atmosférica, eh, mais forte é a, é a radiação que você recebe mais calor produz e é, acaba favorecendo a evapotranspiração de forma mais rápida, em alguns casos. Né? E aí você também tem que identificar é, e, e, e, o, o, o, o, o que esses institutos meteorológicos não estão na conta, não, não, não colocam como variável é, das suas fórmulas dos seus modelos matemáticos de previsão é, como falei lá no início, a questão do microclima. Então, de repente, é uma previsão que eu faço para uh, São Paulo, mas São Paulo é muito grande, uh, tem diversos microclima, microclimas e muitas vezes eles, uh, o próprio microclima se sobressai à condição atmosférica geral, né? Então, por exemplo, eu posso, de repente, escutar uma previsão para São Paulo que é, vai ser temperatura moderada, dia de sol, poucas nuvens, de forma genérica para a cidade inteira. Porém, nós temos o rio Tietê, temos o rio Pinheiros, que são fontes de umidade que favorecem uma maior carga de, de evaporação de umidade naquela região, né? É a mesma temperatura do sol que está caindo na região, de repente está caindo na cidade inteira. Porém, como ali tem mais oferta de umidade, você tem mais evaporação, mais mais umidade subindo na atmosfera. E essa umidade, ela, em algum momento, elas vão se juntar umas com outras, com as outras e, por exemplo, vão se formar, alimentar nuvens do tipo cúmulos, que quanto mais umidade ela receber ali naquela região por um longo período, essas cúmulos vão se formando com outras cúmulos, vão, e vai evoluindo e vai se transformando em um outro gênero de cúmulos, como acúmulos congestos por exemplo, que aí se crescer muito mais, ela começa a dar forma por uma para um cumulonimbus nimbus e começa a ter toda uma atividade atmosférica começa a congelar o seu interior começa a ventos fortes começa a verticalizar demais e de repente cai um puta pé d'água precipita de forma violenta 30 40 60 centímetros milímetros de água ali em cima do cebolão entre o tietê e o pinheiros e aí transborda abre as comportas ativa a reversão do rio pinheiros Joga água de volta para a represa Guarapiranga para conter as enchentes, para a represa Billings. E aciona a defesa civil, e aciona o DAE, aciona o EMAI. É, começa a operação, a, a operação alagamento da CT, de desvio de rotas, desvio de, de veículos da região, para começar a minimizar o impacto daquele transbordamento do rio. A, e aí o circo está armado. E aí vão dizer no dia seguinte, tipo, poxa, mas o, os meteorologistas erraram. Pois é. Isso é uma previsão genérica. Que não, é um exemplo de uma previsão genérica que você não leva em conta um determinado fator do microclima da região é, que, que, que acaba impactando nessa previsão geral. E isso acontece em qualquer lugar, no mundo inteiro, a todo instante. E aí, isso é na cidade agora imagina nós no ambiente natural isso é, isso é, é muito mais comum né? primeiro porque as previsões são para cidades quem vai para a montanha você não, nós não temos previsão para a montanha segundo que além das interferências climatológicas gerais da superfície daquela região a montanha ela tem um, um microclima muito mais forte muito mais forte né questões de ventos questões da vegetação questões de fontes de umidade questão da altitude Então, ela cria todo um, um mecanismo próprio ali que embora você faça uma previsão por vias é, como é a, a, a, o meteograma por vias é, numéricas mas você tem que corrigir adaptar e compensar elas de forma local você vai ter que colocar na sua variável ali as possibilidades dessa previsão que que você fez ou que você pegou feita se concretizar ou não acompanhando a evolução da climatologia local aí volta aquela questão anterior às vezes você consegue fazer isso só com com, com a observação do céu né? às vezes você precisa de outros fatores aí para te ajudar e aonde é a gente vai falar logo logo mais sobre esses outros fatores. Bom, outro campo que a gente precisa aprimorar nossos conhecimentos é a leitura de carta sinótica e imagens de satélite. Né? O que que essas imagens querem dizer? O que que elas apontam? Como que eu eu eu, eu tiro dessas imagens as informações é, sobre o clima local, a foto atual do que está acontecendo? Que com base nessa foto atual eu consiga prever coisas que vão acontecer daqui uma hora, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, etc. E na região que eu, que eu pretendo atuar. Né? Então isso vai te responder muitas coisas nesse sentido, através das imagens do satélite, através das cartas sinóticas, principalmente quando você faz essa leitura de forma regular, né? É, e de forma sequencial uma imagem só não vai te, te dar nenhuma leitura mas você sobrepondo uma imagem na outra, acompanhando a sequência delas você consegue identificar alguns padrões de direção, de força é, uma camada de repente perde força, muda de direção aumenta o tamanho fica estável né? é, aparece outro sistema meteorológico na região aqui nós estamos vendo na carta sinótica Exemplos de frente quente, frente fria, de cavado, é, sistemas de alta pressão, sistemas de baixa pressão, né? isso, é, zonas de convergência, e tudo isso é, impacta tudo isso que acontece no entorno do Brasil, no entorno das regiões, na atmosfera. A atmosfera não tem limites geográficos, limites políticos, né? O que acontece nos Andes impacta em São Paulo. O que acontece no Amazonas impacta em São Paulo. O que acontece em alto mar pode impactar em São Paulo. O que acontece na Argentina impacta em São Paulo. Isso, isso é a natureza. Vamos lá. Outro ponto importante é saber levantar dados históricos para criação de meteogramas, né então nós temos no brasil centenas de estações meteorológicas algumas funcionam há mais de 100 anos com todos os dados às vezes tirados dia a dia hora a hora a cada três horas a cada seis horas né todos os dados climatológicos daquele local temperatura umidade pressão do ar direção do vento força do vento radiação pluviometria né ou seja você consegue extrair dados médios separar por dias por semanas por mês esses dados médios e aí você juntar esses dados e construir um gráfico construir alguma forma que você possa identificar no, no, no, no, climatologicamente falando a informação que você precisa qual é o mês que chove mais qual a velocidade média dos ventos em por período qual é a média de temperatura mínima ou de temperatura máxima ou de média da temperatura média por mês, por dia, por ano. E aí você vai construindo essas informações e de repente se for algo que você é, que é muito diferente do que você está acostumado você já começa a planejar melhor sua atividade. Né? Então isso a criação, a leitura de dados históricos meteorológicos de estações meteorológicas e a, a capacidade de Pegar esses dados, tabular esses dados, extrair desses dados as informações que você precisa que represente a climatologia da, daquela região pela média histórica, isso é importante. Ok, mas vamos supor que você é, não tem nada disso, né? não, sabe, não consegue é, ter uma boa leitura de nuvens, não consegue fazer uma boa leitura de previsões numéricas, né? Uh, mas você não quer ficar uh, sem nenhuma informação. Né? Você pode conseguir isso aprendendo a, a, a ler instrumentos também. Né? O que significa, como ler um, um higrômetro, higrômetro com termômetro, com, uh, com barômetro, com anemômetro... Né? etc. É, que que dados, que informações cada um desses instrumentos te dá individualmente e que informações que esses instrumentos te dá em conjunto com todos esses instrumentos? Ou todos juntos, né? E como que você pode conseguir isso? Hoje hoje você consegue, você tem nós temos, por exemplo, os relógios de montanha já com barômetro, termômetro, que nos ajudam. Alguns têm até alerta de tempestade. Né? É, consegue te ajudar, é, esses, termômetros, esses instrumentos pequenos que a gente leva cabe metade do bolso? Esses anemômetros multi-7 em 1, 5 em 1, né? que são anemômetros, higrômetros, termômetros, barômetro, é, são verdadeiras estações meteorológicas. E aí, você sabendo utilizar isso, você consegue usar essa, esses instrumentos como uma ferramenta de apoio à sua tomada de decisão. Alguns celulares possuem sensores de temperatura, de pressão, de, de saturação de água no ar, né? e que podem ajudar nos ambientes remotos, de forma independente, a você fazer mensurar algumas coisas. E é igualmente a leitura de estações meteorológicas, saber identificar que aquelas, o que o, elas... O, as, as possíveis mudanças que estão acontecendo na atmosfera nas últimas 6 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, elas indicam que pode acontecer daqui 3 horas, daqui 6 horas, daqui 24 horas. É aquela velha história, né? A gente avaliando o passado, a gente prevê o futuro. Mas vamos supor que é, você também não saiba ler instrumentos. Não tem problema. Você pode ter acesso a informações meteorológicas de várias formas que são os recebimentos de aviso você pode ter um telefone satelital e ter contratado um serviço de análise meteorológica onde essa, uma agência meteorológica ou um amigo seu que ficou na base fazendo avaliação do clima para você de tempo em tempo ele te manda te manda alguma, alguma atualização em São Paulo, no Brasil, né? em alguns estados funciona o 4199. 4199 é um serviço de alerta meteorológico de riscos é, intensos né de riscos climáticos importantes que o próprio semaden, através da defesa civil de cada estado envia é, pode enviar para o sms dos, via sms para o seu celular então você pode pesquisar com, aí como é que funciona o 4199 da defesa civil é gratuito aí você avalia aqui se funciona na tua cidade no teu estado só você botar um cep ou vários CEPs que você queira monitorar e você recebe uh, o, o aplicativo para lugares que você vai e tem, tem internet o aplicativo sos chuva do CPTEC imp imp -CP também com a ajuda da usp com a ajuda da, do ministério da integração do inmet, ele foi criado e, e, e permite você ler a situação atual da atmosfera, né? é, a movimentação das nuvens carregadas de água, né? da precipitação, é, e a situação para daqui 20 minutos, né? onde vai chover uh, e a intensidade dessa chuva, e você consegue também a, a leitura de raios, de, um, quantidade de raios por tempo, né, por 5, 10, 15 minutos, e, e a localização de onde está caindo esses raios, e aí você vendo isso com frequência, você consegue acompanhar também o deslocamento dessa tempestade elétrica. Alguns lugares possuem é, em, é, emissoras de rádio meteorológica, né, principalmente em países que, que possuem altos riscos meteorológicos, ou lugares aonde é, esse risco é muito intenso. Né? Então, por exemplo, em algumas regiões da região serrana do Rio, você tem avisos meteorológicos por alto-falantes, né? é, emitidos com informações da própria defesa civil daquele lugar. Em alguns outros lugares, são é, é, frequências de rádio, aonde pessoas que po possuem um, um, um rádio meteorológico que recebe aquela frequência, recebe aqueles avisos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? que tem as, as, aquelas frequências de, de avisos meteorológicos, e, e, e, em rádio, televisão, em tacabote, e é, radioamador. rádio amador. Então, o centro deles de, de, de avisos de desastres climáticos dá o alerta e, e essa informação é passada em por todos esses meios de rádio é bem interessante no chile também é referência nesse assunto né? é, agora saiu o spot x né da global star e como ele tem uma comunicação bidirecional é, aonde você estiver você recebe você pode receber informações via sms por satélite Uh, e aí combinar um jogo com algum amigo que esteja na base ou alguma agência que faz tipo de, de boletim te mandar por SMS e você recebe uh, aonde você estiver no Brasil a, no, a nossa rede de telefonia GSM, né, a, rede, a rede mais básica ela não cobre todo o território nacional, então nem sempre é possível a gente enviar receber SMS em todos os cantos, em todos os picos. Né? Aí você tem que entender um pouquinho como é que funciona ondas de rádio, saber onde está a, a, a antena de rádio de telefonia móvel mais próxima para apontar o rádio. É, entender um pouquinho como que a onda de rádio se desloca na atmosfera de dia, de noite, para aumentar as chances de você estabelecer alguma comunicação por sms em áreas onde normalmente não a rede celular ou algumas das redes celulares não, não tem cobertura é, é possível também receber alerta por weather fax né aqueles aparelhos de navitex meteofax uh, comum em, em aviões e navios aonde no caso aqui do Brasil, por exemplo, a Meteomarinha Meteo envia esses. É, a, o Centro Meteorológico da Marinha envia esses alertas para essas frequências e quem tem esses aparelhos recebe no formato de fax, recebe lá o, o mapa meteorológico com as devidas atualizações climáticas para que ele possa interpretar e, e seguir seu curso e mudar seus planos, etc. O Garmin WISH, aquele GPS que vem com comunicação bidirecional via satélite igual ao Spot X da Garmin, ela também é, ela tem né, um serviço próprio de alerta meteorológico, é bem interessante. A questão dos transcriptores de rádio, ter um rádio de 2 metros, 6 metros, 15 um metro e meio, 70 centímetros, né, VHF, OHF, etc. Em alguns lugares, em alguns parques, em algumas regiões, são emitidas também é, das suas bases, é, dos seus campos base, informações meteorológicas para os seus praticantes. Né? Então você pode fazer isso com a sua equipe, deixar lá alguém fazendo a, a leitura climática e mandando os, os, as mensagens via rádio, principalmente a alta montanha, que o clima muda, menos de 20 minutos já muda tudo. E aí, precisa ter alguém sim embaixo monitorando o que existir tiver à disposição para poder alertar o praticante. Né? Isso a gente faz pelo rádio. Alguns parques têm frequências específicas né, para você sintonizar e receber. Mas esses é são um exemplos. E aí, fechando o assunto, como que você se aprofunda dentro desse assunto de meteorologia? Ah. Uma dica, a USP possui, para quem não tem nada, não lembra de nada mesmo, de física, química, uh, na parte meteorológica, é, a USP tem um, um, um curso chamado e-aulas, né, que são aulas livres em vídeo. Então você pode buscar e-aulas, USP meteorologia meteorologia. E aí você vai acessar um curso básico sobre os princípios da meteorologia vai te dar uma boa base para você partir para a segunda fase é, o próprio site do INPE do IMET do CPTEC possui cursos palestras simpósios seminários é, vários eventos no entorno do assunto né isso ajuda, vai acrescentando, vai aumentando a sua, o seu conhecimento sobre o assunto. No YouTube um, tem vários cursos de meteorologia, um que eu indico é um aberto da, metro, da Universidade de Évora de Portugal, acho que são 40 vídeos de uma hora, 40 horas mais ou menos de, de aula em português de Portugal, mas perfeitamente... É, dá para entender perfeitamente, sobre meteorologia. É alguma coisa um pouco mais avançada, dá para você pular alguns assuntos, né? muitas coisas você não vai aplicar no seu dia a dia, mas é, é, para quem gosta, para quem quer aprofundar, está em um bom caminho. Em sites de, de montanhismo, em sites de esporte, aventura, costuma sempre ter algum tutorial, alguma matéria, Algum artigo, ou vários, uma sessão de artigos sobre o assunto. Então no Alta Montanha costuma aparecer lá alguns artigos interessantes dentro desse contexto. Existem livros, a Bíblia do Montanhismo, por exemplo, um Trek em Montanhismo, lá da, da editora de desnível, ou, ou Alguns outros livros técnicos sobre escalada, sobre trekking, sobre montanhismo, né? sobre alpinismo, sobre andinismo, etc. É, busca e Resgate. Tem capítulos interessantes sobre meteorologia. E claro, não posso deixar de falar que o, o, o GPM oferece anualmente o curso básico de montanhismo. É um curso de mais ou menos 8, 9 finais de semana, dia inteiro dura aí dois, três meses aonde é, através do curso básico de montanhismo uh, o GPM ensina escalada em rocha ensina aspectos da nutrição, hidratação, alimentação cordas e nós, nós né, de encoragens nós de fita, nós de corda é, orientação, navegação planejamento e meteorologia. Então, é um, é um bom início para quem quer ser um praticante de, de atividades na natureza, você fazer, por exemplo, um, para quem gosta de trekking, montanhismo, escalada em rocha, um curso básico de montanhismo do GPM, por exemplo. É isso aí, gente. Então, está aí feito, conforme prometido, o vídeo Tá bom? Um grande abraço, até o próximo.